minhas amigas e conhecidos, com este clipe eu quero manifestar pessoalmente meus votos de boas festas para todas vocês e vocês também, conhecidos. Feliz Natal, que esta seja uma data livre de dietas, que comemorem muito comendo o dobro do que puderem, certo? Pois assim se comemora o Natal. Jesus visitava as casas abastadas para pedir a comida com a qual sobrevivia. Ele tinha que viver de alguma coisa. E abençoava todas essas casas, essas famílias que tinham o que lhe dar. E dar aos seus companheiros, os doze apóstolos, que devido à sua missão na terra não trabalhavam. Né? Eles tinham que pregar, então não tinha salário a pregação não tinha dinheiro para fazer as compras no mercado, eles pedindo e quem dava era abençoado então Jesus visitava as casas que estivessem cheias de comida boa e bebida abençoada que é o vinho né? vocês bota uma garrafa de vinho lá na mesa, prepara tudo, tudo bonitinho é, lembre-se que Jesus perdoará qualquer pecado que for cometido nesta data vamos pecar não é duas coxinhas de peru que vão te levar para o inferno, meu filho. Porra, não vai mesmo. Comam, comam e comemorem. Pois Jesus estará nas casas que estiverem com a mesa farta. Né? É assim que funciona. Feliz Natal para todas aí. E um beijão para todas também. Para os amigos, homens, um aperto de mão... Um salve e guarda. Até mais. Tchau, tchau.